Mais um vídeo aqui no canal Postador Desportivo. E neste vídeo aqui, vamos ver uma promoção na Betfair. Na Betfair, tem uma promoção aqui, Segure Esta Bolada, que oferece a oportunidade de ganhar até 5 mil reais. Para chegar até essa promoção aqui, nós vamos em Exchange, depois clicamos em Promoções e aqui está a promoção. Vamos entrar aqui na promoção Segure Esta Bolada para ver como funciona. O funcionamento aqui da promoção é muito simples: você tem que responder 15 perguntas, uma pergunta por dia e vai avançando. Como você pode ver aqui, eu estou na pergunta de número. 4. Se conseguir chegar até a pergunta de número 15, ou seja, você tem que ir acertando aqui todas, o que sobrar no pote é seu. Você vê aqui que meu pote tem 1250 dólares, todos começam com este valor, ou se a sua conta estiver em reais, começa com 5 mil reais. Por isso, o valor máximo que você pode ganhar é 5 mil reais, ou no meu caso, 1.250 dólares, porque a minha conta está em dólares. E para participar aqui é muito simples. Você logicamente precisa ter uma conta na Betfair, então você vem aqui na promoção e escolhe a. Alguma dessas perguntas aqui, qualquer uma. Vou pegar uma de exemplo aqui, Atlético de Madrid versus Sevilha. Você vê que a pergunta é, Atlético de Madrid vai vencer a partida? Então você clica aqui na pergunta e pega todo o valor que você tem no seu pote, por exemplo aqui 1250 e aposta onde você quiser. Digamos que eu acredite que o Atlético de Madrid vai vencer a partida, então eu coloco aqui o valor que eu quiser, não necessariamente preciso colocar tudo. Então eu coloco 1250 dólares. Se o Atlético vencer a partida, eu vou ter esse valor no meu pote, 1250 50 dólares. Se o Atlético perder, eu vou ter zero no meu pote. Então, eu vou ter que esperar amanhã para recomeçar a partida da pergunta 1. Então, é isso. Se eu acertar, eu continuo respondendo as perguntas. Se eu errar, eu recomeço o jogo novamente. Também tem a possibilidade de dividir o pote. Eu pego esse valor, 1250, e divido da forma que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser dividir aqui, 650 na resposta sim, o Atlético irá vencer a partida. Caso o Atlético vença, eu terei no pote 650. Se não vencer, eu terei 600 no pote. Assim, eu vou para a próxima pergunta número 5, mesmo eu errando a resposta. Depois de escolher o valor que você vai dividir no pote, você vem neste botão amarelo e clica em Confirmar a Divisão. Uma vez feito isso, não há mais como editar a sua resposta. Você pode responder apenas uma pergunta por dia, num prazo de 14 dias. Ou seja, se eu fizer aqui uma resposta, eu não posso deixar passar de 14 dias, se não, é como se eu tivesse perdido e volta novamente lá na pergunta número 1 As perguntas aqui são sobre os mercados em futebol, às vezes também em basquete Você vê que os mercados são geralmente os mercados que nós costumamos apostar É Jogo São Paulo e Cuiabá, será que São Paulo vai estar ganhando no intervalo? E assim você vê aqui, também tem de basquete, será que o jogo terá 207 ou mais pontos? Então geralmente são perguntas em futebol ou basquete e para finalizar aqui nós podemos também ver o nosso histórico de respostas basta vir aqui no menu inferior e clicar em histórico e pronto, e podemos ver aqui o nosso progresso atual e também o nosso histórico vemos aqui as nossas últimas respostas ou podemos clicar aqui em histórico e ver as participações anteriores aqui eu já tive três participações acho que o máximo que eu fui foi até a pergunta de número 4 exatamente, foi até a pergunta de número 4 onde eu errei, você vê que mesmo errando você vai passando para as próximas perguntas, claro que com saldo bem menor, nestas outras participações eu fui dividindo, acabou que eu fui apenas até a pergunta de número 4 e clicando aqui novamente em progresso nós vemos o progresso atual e vamos ver aí se eu consigo bater o meu recorde e passar da pergunta número 4 a promoção é gratuita, está disponível aí na Betfair, se você já participa da promoção coloque aí nos comentários até qual pergunta você conseguiu chegar então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, boa sorte para quem for participar e até o próximo